Mas quando são as câmeras pra não, se para tiver fé sua câmera aparecer bonita. Era sempre a tentar pegar. Cuidado com o fox e correr pelo corredor. Fox sempre ela atirou. Observando ele nunca deixou a gente mata Ele não descerá a gente matar, não. Tica na cozinha fazendo barulho. E eu pego na cozinha cantando um show Sei que ele deveria estar lá no palco. Esse não é o lugar dele, não. Tica, peço no corredor direito. Vou dar Foxy tá no sua quando ele sai de o seu jogo. Cuidado pra não olhar demais ele. Fecha a câmera na hora. Cê na outra porta assim, se não fechar, logo vai tomar um jeito que isso quer. guarda não fui trocado, depois pra você tá escapando os pendulóculos em tua cara Depois disso... Uh, uh, uh, Trônicos estragados Almas com vingança desejo de matar Ele foi embora, agora vou dando fogo Bota fogo na pensaria Cuidado pra não colocar fogo em si mesmo Olha como tá caro, isso vai você pagar você que fez os filhos que, que, de, de criar o um, filho Eles vão continuar fazendo tá? produzindo músicas Eles vão produzir Eles vão ser, fazer os três que é pra fazer Chica, Fox, Bob, Fred, Golden Fred Shadow Fred Menina chão de um chave fecha aparecer É muita boca que eu não sei